Felinhos, together. Hoje é aquele vídeo de dica. É nozes total. Verifica a inscrição. Deixa um like. Au! Pronto, porque tinha um o dose total pra dar aquela rimada. Outra coisa importante: HFW Informática. Se o seu computador trava, se sua vida não vai pra frente. Aí tipo, o cara virou tarou a hora e tudo, tipo, astroja não. Se o computador tá travando, problemas, certo? Informática. HFW, contato tá aqui, o site também. Entre em contato com eles, eles vão resolver a sua vida. Maravilha? Perfeito. Bom, é, esse vai ser um vídeo para quem tem motos mais atuais. Eu fui ter uma moto atual ano passado, porque até então a minha 2012 sempre foi no pelo. E eu sempre fui um cara que foi muito contra a... ah, controle de a tração, a eletrônica, tal, aquela coisa mais raiz, old school. E aí tá cada vez também tendo que engolir a língua. E eu quero passar para vocês. O ABS ainda não. O ABS talvez um dia vocês fizeram é um ABS que. A tua... só quando você vai morrer e, e ondulação não funciona, talvez eu vou começar a gostar por enquanto ainda não, quem sabe no futuro vamos ver o que vai chegando aí mas, desde o vídeo do test ride da BMW que tava lá o Tom Sides, que eu tinha oportunidade de falar com ele, tava lá o Sides, o Corano, o Barros e eu levantei a mão e fiz a pergunta assim, eu falei, meu, na hora da treta vocês desligam a eletrônica? Né? porque eu vinha da época do Case Stone que desligava a eletrônica contra o o Valentino Rossi, tem um vídeo que eu já falei do que esse torneio, também vou deixar aqui embaixo o link. Ele falou assim, não, hoje não mais. Hoje a gente trabalha a mente, a cabeça e o ouvido escutando e a percepção de não deixar ela entrar. Quando ela entra em ação, a gente está perdendo tempo, a gente está pilotando errado, entre aspas, assim. Está é, se usando de uma forma que não é rápido. Então a eletrônica fica ligada no mínimo possível. Claro que cada piloto tem um, um estilo que gosta mais e tal, o anti-wheeling, enfim mas sempre tudo funcionando, porém atuações da forma é, mais personalizada, mas mínimo possível para que ela não entre, ou se ela entrar é no limite mesmo, para o cara não cair. E aí eu fiquei com isso na cabeça desde então, mas nunca tive uma moto para experimentar, e eu acabei que fui experimentar nas X6 em Potenza, que foi aquela corrida na chuva, que eu deixei é, atuando bastante até no início, eu deixei porque ela tem três níveis, né? Então ela tem o nível 3, que é o Pra chuva, o nível 2 e o nível 1. Um. Depois, no meio da corrida, eu coloquei nível 2, porque você consegue mudar. Você não consegue zerar o controle de tração é, nas x 6 durante o movimento. Né? Mas do 1 um ao 3, você consegue trabalhar. E isso é até uma coisa que tem que pensar em ter largos, porque um dia você quiser o controle 1 um ligado, precisa ver, mas, sim dias quentes nas 600 não precisa. Mas o que, que eu quero falar para vocês? Enfim, eu tava no Aras Tuyuti, que é uma pista, inclusive, que... É, pra acertar a suspensão, ela é maravilhosa porque é ondulação pra tudo quanto é lado. Até a etapa anterior, rapaz, do, do ano passado, teve um evento que o Pardini fez e o Pardini que cuida dos meus macacos. É, beijo, Pardini. Ai. Você tem macacão pra arrumar, mas o Pardini. Ai. É o seguinte: aí ele fez um, um evento, então não sei o que. Eu fui lá e a minha suspensão tava no lixo, não conseguia regular. Depois eu achei que tinha. É, trocado o óleo, foi da Elvira, confundi com a, com a Angeline e tal, não sei o que, tinha passado um ano e meio sem trocar a suspensão, fui lá e troquei na Target, fiz a etapa do e tal, só que eu consegui no Aras Tuiti ver que eu estava com na suspensão. Então o Aras Tuiti é uma pista muito interessante para treinar. Muito bem, tava com a Anastácia andando e eu nunca tinha ido até o limite do pneu, vou até mostrar aí uma imagem de como ficou o pneu no track para você ter uma ideia, e eu falei assim, meu, porque é, eu não ia querer trocar pneu, porque não tava lá pra... Eu queria curtir, né? Então foi um, um dia pra curtir. Foi um dia que eu quis ficar fazendo 15, 20 voltas, não consegui fazer as 20, o máximo que eu consegui fazer foi 16, então eu entrava, fazer 16 voltas, recolhia, entrava, pra fazer 16 voltas, recolhia, para treinar condicionamento mesmo. Foi um treino de condicionamento e possibilidades. Tentar fugir dos bumps para ver se a pista fica um pouco mais luxo. E realmente, é, vocês vão ver que até o traçado tá um pouco diferente do vídeo que eu já rodei lá. E aí foi onde tava o pneu já indo pro gargalo e eu falei assim, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar o controle de tração e vou ver até onde ele me ajuda. O que, que ele consegue fazer por mim? Deixei no nível 1 um e comecei a andar. E ele atuando, e bonito. Eu dava umas mãos erradas pra ver e tal, não sei o que. E cara, assim, na hora do vamos ver, você gira um pouquinho mais alto do que sem controle de tração. Só que a segurança que você tem com o controle de tração é absurda. Então, seu assim, o pneu esfarelado não gargalo, que eu nunca cheguei nesse ponto do pneu de verdade há muito tempo, que eu... e a moto muito segura, muito na mão, sem susto, então o controle atuando com muita perfeição é, me ajudando. E aí eu, essa é a dica que eu quero falar para vocês é o seguinte. E eu estava com super corsa, tá? Então, se você tem na sua moto o controle de tração deixe ele te ajudar, se você pegar meus primeiros vídeos eu falava que eu era contra, mas hoje a gente vai se atualizando, deixe ele te ajudar, mesmo que seja o mínimo possível, então às vezes você tem uma moto que tá com um pneu ruim, Por exemplo, o pneu das zx 6 que ela vem não é um pneu luxíssimo, é um pneu interessante, cara você não tem condição de colocar um supercorsa, põe dois que é o intermediário e vai curtir, ele vai entrar em ação, vai te ajudar, não vai te colocar em risco, e mais legal, o corte da 6 não é um corte que tira a estabilidade da moto. Ela dá umas... Mas você sente no motor, mas não sente na suspensão, o quadro torcendo, qualquer coisa. você sente o um barulho no motor, você vê o corte no motor acontecendo, mas não desestabiliza. Que é uma coisa interessante também, que as mais antigas tinham aquelas, aquelas cortadas, você perdia o, o gap da curva, agora não. Então... É, quem às vezes está com um pneu ruim e tem a possibilidade de ter um controle de tração deixa ele atuando porque vai te ajudar num momento difícil e depois você for para o deixa o mínimo possível porque o Corsa já é mais uma mãe e aí consegue é, te ajudar e entrar só quando é o 10 livre mesmo e já era perfeito? então por exemplo é o que eu estou te falando a ZX6 ela tem três níveis está com um pneu ruim primeira vez andando nível 2 vai curtir vai melhorando, trocou o pneu nível 1 um. Aí depois foi crescendo o ritmo, deixa sem controle de para você sentir também, e um nível mais alto na chuva. Então tem modos que, por exemplo, tem 10 controles, 10 níveis. Põe 4, põe 3 e anda, e vai curtir. É uma coisa que é, ajuda bastante e eu fiquei impressionado. E agora vou deixar o, a imagem aí para vocês, para vocês curtirem esse rolê. Eu vou deixar o, back, o a câmera atrás, vocês vão ver posicionamento. E o painel aqui pequenininho. E depois, na outra volta, eu inverto pra vocês ficarem tchugadinha comigo. Beleza, filhos? Espero que vocês gostem do vídeo. Mais uma dica aí, essa pra quem tem mais tecnologia. Quem não tem, fica suce, porque eu chego até aqui sem a tecnologia. E vamos batalhando para progredir cada vez mais. Ai! Ai, então tá bom.